Eu mijo demais... Deixa eu pegar um HPzinho aqui porque eu sou o melhor mijador desse Brasil. De Sidney. Austrália. Alguém ficou bravinho e quer fazer um X1 de mijador. Vamos spy ali. Errei legal. um Aff... café da. Uma briga de sniper mais tosca do mundo Ou alguém vai dar um bodão cheio eu erro o médico parado Mas eu mijo em todo mundo Sai fora carai Sai carai Sai porra Não consegue né Não consegue né E eu corri de costas, hein? Não corri nem de frente. Se eu tivesse corrido de frente, eu tinha ido mais rápido que ele. o que Trapézio descendente, ó, é o nome do É ele, é esse que a gente. É ele. Quer... Vou destruir aquela sensação só no mijo. brigando com o melhor aqui, tio Ah, oh, achei um Spy Ó oh, o Demopan ali Vamos ver aquele sniper saindo ali Tá com medo Bolô de top. Matei pelo menos. Acho agora tem uma senha ali no esporte. Vou pegar eles por trás tentar tá ir pelo túnelzinho. Começar a mijar pelas costas deles. Porque não tem como mijar pelas costas. A não ser que o seu pinto seja na bomba que sua bunda seja no pinto um sem Sempre não dispensa, mas enfim, ah, não, não, não, não, não, não, não, eles devem atrás de mim. Falei, talvez, tá hein, eu também. Aff. Não, não, não, sim, efe, mijei um, dois, três. Hahaha, <risos> tô falando aqui. Eu sou o mijador dessa porra. Não, não, <risos> af, ah, af. Ah, pior sapando minha sentinela! Vai ficar muito zoado se legenda esse jogo. ainda não, dublar. Ah, mano, sai da frente, gente. dropar aquele médico mas pelo jeito não vai dar não sei pelo outro lado aqui Aff, roubou meu frega, nem peguei assistência. Esse é assim, médico, velho. Vem, cadê o Mopan? Ah, meu Deus. Aí dois minutos, faltando. Não. Não. Vamos perder. Já era. Ah. Bom. O melhor mijador de Sydney Perdeu. Vai ficar por aqui então. Então é isso. Falou. E até o próximo episódio.